No vídeo anterior, eu falei bastante do eu, né? É o eu dentro da mente É o eu que percebe a mente É o eu que percebe o eu que percebe a mente É muita coisa, não é? Mas a grande pergunta que fica por trás de tudo isso é Olha, eu estou aqui, tendo dificuldade de lidar com esse ser aqui Cheio de complicações, cheio de problemas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 não clicou nesse link aqui Lembre-se, eu já tenho avisado eu, eu fiz um curso de meditação com oito vídeos especialmente para você Completamente gratuito Então vai lá, clica, assista os vídeos, coloca em prática e depois me dá um feedback Me conta o que você achou, se tem te ajudado O que aconteceu depois de fazer os exercícios de lá, tá bom? Pois então, vamos falar do personagem do ego. E antes de mais nada, eu vou te contar algo que aconteceu recentemente comigo. Um amigo muito querido, né, que, que sabe que eu tô filmando, eu tô fazendo entrevistas com professores espirituais pelo mundo, me indicou uma pessoa. O nome dele é Mas Murray. Conhecido também como Ramana Baba, um senhor de mais de 80 anos que passou muito tempo na Índia, que, que pratica algo chamado Advaita que é uma, uma linha filosófica espiritualista da Índia Bom, uma pessoa muito interessante que vive hoje em Portugal e eu fui visitá-lo um lugar assim, bem difícil o acesso. Fui até lá, ele mora sozinho, um senhorzinho, muito bonito, magrinho, yogi. Bom, sentei junto com ele e começamos a conversar na hora do chá, porque ele é inglês. E ele me contou um pouco da sua vida, das suas aventuras. De repente, sem aviso prévio, ele me disse o seguinte. Ele disse assim A energia da Kundalini sobe em nós, desde a base da coluna e ela desfaz um nó no chakra do umbigo e depois ela desfaz um nó no chakra do coração e, e depois ela sobe até a cabeça e nos ilumina e a gente pensa que tudo acaba aí mas não, a energia não vai para cima, não vai para lugar nenhum Não encontra Deus Essa força chamada Kundalini volta a nós Volta a esse lugar aqui, onde a gente aponta quando diz eu E nesse lugar ela ilumina E aí você se encontra quando ele disse isso, eu, eu tinha o chá, assim, segurando O chá ficou parado no ar E escorreram lágrimas nos meus olhos Porque foi para mim, aquele momento, uma verdadeira revelação Eu estudo isso há muitos anos, né? A Kundalini e esses nós que ela desfaz E no vídeo anterior eu falei para vocês sobre a iluminação e durante muito tempo, eu realmente acreditei que essa força em nós, chamada Kundalini um dia nos ilumina E também, de uns tempos para cá, comecei a pensar que isso não tem tanta importância e que isso não deve ser o fim porque tudo está em nós, afinal de contas E quando o Mas me disse que essa força que está em nós, faz esse movimento e retorna a nós e nos ilumina no, nessa região do coração isso para mim fez todo sentido E você, que está aí me ouvindo pode estar pensando que Kundalini, que nó como que isso sobe, como que isso volta o que, que eu faço com isso? Minha resposta é para você Nada Isso não tem muita importância O que realmente tem importância é o que o Mas me disse na sequência disso Porque eu me emocionei com, com essa revelação dele Para mim foi importante Porque eu já estudei muito sobre esse assunto Mas então, quando passou um pouquinho né, aquele momento Eu perguntei para ele Mas se você tivesse uma única coisa para dizer para todas as pessoas O que você diria? Ele disse assim Eu diria Esqueça todo o conceito de eu Bom Eu voltei para o lugar onde eu estava hospedada Com essa mensagem Esqueça o conceito de eu O que isso significa? No dia a dia meu querido, minha querida O que isso significa É que o personagem ele é tão centro de todas as coisas Ele acredita que ele é o centro do universo Ele acredita que tudo que acontece tem a ver com ele E as histórias que a mente, que é a grande ferramenta do personagem As histórias que a mente te conta sempre dizem isso Tal pessoa agiu assim comigo isso aconteceu comigo, e então eu agi assim, eu faço isso, e então o resultado para mim é aquilo, e isso é meu, e aquela pessoa é minha, meu pai, minha mãe, meu namorado, meu filho. O ego, o eu, reporta tudo a si mesmo, tudo é ele. Então, como é que a gente faz para viver um pouco melhor? A gente se desidentifica deste eu E eu tenho feito ultimamente um exercício bastante interessante que nos ajuda a, a se desidentificar um pouco né? sair um pouco dessa história de eu Comece a pensar na terceira pessoa significa eu vou falar de mim como se eu falasse de outra pessoa. Eu vou falar da Kátia, mas eu não sou a Kátia, então eu falo da Kátia, a Kátia é uma mulher. Ela nasceu lá em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, no Brasil. E a Kátia ela é filha do Edson e da Luzia, e ela tem uma irmã e a Kátia foi para a escola, e a Kátia se casou e a Kátia tem uma história que é dela e eu, aquele outro eu que eu falei no vídeo anterior, não sou ela ela é um personagem Então este é um exercício que o Mas me recomendou fazer Esqueça o conceito de eu e todas as vezes que você começar uma, uma frase e você disser para alguém eu alguma coisa, procure ter atrás, aqui na sua mente, um lembrete que diz para você assim Eu quem? Por exemplo, eu vou amanhã visitar a minha mãe Pergunta, eu quem? Quem vai visitar? Minha mãe? Mãe de quem? E comece a questionar esse eu Bom, Kátia! Interessante! E o que isso tem a ver com aquela história toda que você contou no início desse vídeo? Bom, não tem nada a ver Eu quis apenas te entreter Quis apenas te contar como é que foi o meu encontro com o Mas. Meu encontro com o Mas. Quem será que se encontrou com ele? Eu quem? Então, esse é o exercício que eu quero te dar agora de desidentificação com o eu Esqueça o eu Esse eu aí, do personagem Isso não significa que nós vamos tratá-lo mal Isso não significa que a gente vai deixar ele para lá Não! Porque esse eu que não é você, ele é como um animalzinho de estimação que você cuida Cuida dele, alimente o bem, leve ele para passear, deixa ele descansar Sabendo que você não é ele Tudo, absolutamente tudo que existe deve ser tratado a partir desse lugar É aquele lugar para onde a energia da Kundalini volta a partir daqui, a gente cuida deste eu, que não é você e de todos os eus que existem E assim, a gente de novo vive um paradoxo O paradoxo de que eu não sou esse eu mas eu cuido dele, eu o aprecio E, mais que isso, eu vivo através dele um sonho que nem sequer existe, que nem sequer é real Bom, eu espero ter dado um verdadeiro nó na sua cabeça porque a partir dos paradoxos a gente chega a algum lugar E para tornar aqui o nosso, esses vídeos aqui da jornada do despertar um pouquinho mais práticos no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais de comportamento um pouco mais de como se comportar diante de todo esse mistério da existência Um beijo